Olá! O vídeo de hoje é para quem tem o Midrone 4K e os seus respectivos motores e que precise de hélices. E assim eu mostro onde eu comprei as minhas, qual é a qualidade e se no final gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer. as hélices, eu comprei-as na Gearbest por método de correio normal não tive qualquer tipo de problema até chegaram rápido veio embrulhado naquele saco de bolhas que a Gearbest já nos habituou a enviar aquele saco de bolhas muito frágil ora, fiquei surpreendido pela caixa por ser uma caixa que até tem um bom acabamento também não há muito a dizer tudo escrito em chinês porque está para marcado chinês só que os europeus começaram a gastar muito dinheiro na china ora e cá dentro vem aquilo que a gente quer que é as nossas hélices vem com aquele saquinho igual ao que vinha dentro da caixa do, do midrone onde o acabamento das hélices são iguais ao que vem no, no midrone por isso isso quer dizer que elas princípio são originais porque o acabamento é igual. Eu agora não tenho cá o midrone para comparar, mas a sensação de toque é a mesma sensação que eu tive quando peguei a primeira vez por uma hélice do midrone. Dentro do pack vêm duas horárias e duas anti-horárias, duas douradas e duas cinzentas. Atenção, que isto é para o midrone 4K porque as de 1080p são diferentes aqui é a rosca as hélices são 10.46 para quem tiver a precisar de comprar umas hélices vou deixar aqui em baixo na descrição do vídeo o link onde as comprei tem um bom acabamento são originais e tem um preço razoável claro que eu estou habituado a comprar hélices muito mais baratas para os meus drones mas isso como se trata do Midrone, mas elas são um pouco mais caras. E depois de ter dito isto tudo, tenho uma coisa para dizer que é... E até já!